Hoje nós vamos fazer Slime Bath! E aí, meus sucumãos, vocês mais lindos do mundo? Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu sempre fui uma criança que cresceu e viveu assistindo o Nickelodeon e eu achava muito, muito foda aqueles tiros de meleca que a Nick fazia. Eu sempre quis brincar com aquilo, sem contar quando não aparecia naqueles filmes infantis onde explode um dragão ou explode um bicho, alguma coisa acontece e voa se catarro, esse jeito pra tudo quanto é No final das contas, eu sempre achei essa meleca muito, muito divertida. Eu decidi trazer pra vocês uma receita que você pode fazer em casa com materiais fáceis de encontrar no supermercado. Mas antes... Para não perder nada do que eu aprendo por aqui Se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto para receber todas as minhas notificações E é lógico, monstrinho que é monstrinho Logo deixa um like no começo do vídeo Então se você aí é do outro lado quer aprender a fazer essa slime bath Confere o vídeo Você vai precisar de água Uma caixa de fécula de batata e corante comestível da cor que você quiser Dissolva a fécula de batata em água em temperatura ambiente O saquinho todo vai dar mais ou menos 4 litros de slime Agora peça para um adulto levar até o fogo E misturar os 4 litros de água que a gente vai transformar em slime Adicione a fécula dissolvida e mexa até que ela engrosse Quando ela criar uma textura de meleca, tá na hora de você colocar num balde e deixar esfriar. Com sua meleca fria, é hora de colorir. Adicione o corante que você quiser. Eu escolhi a cor azul porque é a minha favorita e também é a cor do canal. E pronto, a sua slime bath está pronta. Nós temos aqui um balde cheio de slime. Bem E se você do outro lado quer saber o que, que eu vou fazer com esse balde inteiro de slime, é bom você ficar ligado no vídeo de domingo. É isso aí, até a próxima, meus monstrinhos e falou!